E aí pessoal, sem vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, mais um vídeo de Sneak Peek Dessa vez finalmente Muitos de vocês já suspeitavam, outros tinham certeza, mas agora eu confirmo, nós teremos uma nova tropa, essa nova tropa é o Bebê Dragão, sim senhoras e senhores, o Bebê Dragão, o mesmo do Clash Royale, o Clash Royale foi baseado no Clash of Clans e agora algumas tropas do Clash Royale estão entrando no Clash of Clans, o Bebê Dragão vai ser liberado com mais um nível de quartel, ou seja, ele vai ser produzido com Elixir Rosa, nós teremos então, mais um nível de quartel quartel de nível 11 assim como vocês estão vendo aí, confiram o design do quartel de nível 11 que vai ser disponível a partir do centro de vila nível 9 ele vai ser temático, vai ter ovinhos de dragões aí, ou seja muito legal a Supercell sempre cuidando dos mínimos detalhes esses dados que vocês estão vendo sobre o Bebê Dragão não são dados oficiais, tudo isso pode alterar até o dia da atualização, então não levem isso em consideração. Mas algumas dessas informações são condizentes e eu vou falar aqui pra vocês algumas características do Bebê Dragão que o diferem das outras tropas, então presta atenção. A gente sabe que ele é uma tropa aérea, então ele vai ser atacado apenas pelas defesas, tropas, enfim, etc, que ataquem unidades aéreas. Ele não tem um alvo preferido. Diferencial, então ele vai ser assim como bárbaros assim como arqueiras ele vai ele vai atacar aquilo que tiver mais próximo dele quando ele é usado longe de outras tropas aéreas ele fica no modo fúria o modo fúria do bebê dragão ele duplica o dano vocês vão poder notar pelo replay e quando eu digo tropas aéreas eu estou incluindo lava round balão servos ou seja, se você colocar o Bebê Dragão sozinho, ele vai entrar no modo Fúria. Se você colocar alguma outra tropa aérea, incluindo o próprio Bebê Dragão, perto de um outro Bebê Dragão, ele não vai entrar no modo Fúria. Vocês vão poder notar que ele tem 4 níveis de atualização, ou seja, seu Bebê Dragão vai poder chegar até o um nível 4. E o modo Fúria do Bebê Dragão não conta quando uma outra tropa aérea inimiga está perto dele, obviamente... Quando tá um bebê dragão contra outro bebê dragão do castelo de clã inimigo, os dois estarão em modo de fúria. A não ser, é claro, que tenha mais de um bebê dragão no castelo de clã. Então fica a dica pra você que vai doar bebê dragão aí pro castelo de clã do seu oponente. Seria interessante você doar apenas um bebê dragão, porque dois pode desativar o modo de fúria de ambos. Então talvez não seja uma alternativa interessante. Um bebê dragão é apenas um com o dobro de dano. Mais dois, você vai gastar aí mais espaço do seu castelo de clã e vai dar o mesmo dano do que apenas um com, no modo fúria, por exemplo. Obviamente, com dois você tem mais vida. Mas fica a dica pra você já ir Preparando as suas estratégias Pra ativar a fúria do seu bebê dragão Ele tem que estar tá pelo menos 4 quadradinhos De distância de outra tropa aérea Como vocês vão poder notar Eu quando eu coloco ele com 3 quadradinhos De distância de diferença aí, Entre um e outro, ele não entra no modo fúria Mas assim que ele fica em 4 quadradinhos De distância, quadradinhos Eu quero dizer aquela, aquelas graminhas De cores diferentes em formato de quadrado Vocês vão poder notar agora se você não notou Antes, então 4 quadradinhos de diferença ele já entra no modo fúria quatro quadradinhos é uma distância consideravelmente grande então ele vai ser uma tropa muito interessante para você cercar a vila do inimigo e aumentar sua porcentagem de dano total nas guerras enfim nos seus ataques em geral quando você clona ele com o um feitiço de clone que já foi apresentado em outro sneak peek se você não viu Clique aqui agora nos cards do YouTube que estão aparecendo na sua tela para você assistir os outros vídeos. Mas quando você clona o bebê dragão, o clone do bebê dragão é considerado como uma tropa aérea ativa. Então ele vai perder o seu modo de fúria. Talvez não seja uma, uma estratégia interessante você clonar os seus bebê dragões exatamente por isso. Então eu acho que a estratégia de bebê dragão com feitiço de clone não seria uma das melhores. Isso é lógico, nós veremos depois da atualização na hora que tudo estiver balanceado e preparado para a gente se divertir. Então é isso pessoal, o sneak peek de hoje foi bem curtinho, apenas para apresentar para vocês a nova tropa que é o bebê dragão oriunda e vinda aí do Clash Royale, muito legal. Mas eu volto ainda hoje com mais um vídeo de Sneak Peek, porque hoje é um dia especial, que nós teremos dois vídeos de Sneak Peek em um dia. Então eu te espero mais tarde, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal caso você esteja me vendo pela primeira vez. Falou então, um grande abraço do gordinho galera, e até a próxima! É!